Com o objetivo de propor um diálogo com os profissionais, estudantes e instituições, a palestra entre nós com o tema Formação e o título de Especialistas em Psicologia proporcionou um debate sobre o papel do CFP na concessão de títulos, registros e credenciamentos de instituições que certificam psicólogos e a qualidade do ensino da psicologia no Brasil. O Marco Regulatório é o Marco Regulatório das Especializações uh, Lato Senso, né, uh brasileiras, né? é um dispositivo constituído pelo Conselho Nacional de Educação para tentar dar conta ah, da questão das especializações pelo país. Ah, nesse momento está em sua 15ª, se não me engano, ah, versão, essa minuta, ah, está sendo discutido junto ao Conselho Nacional de Educação ah, e nós estamos tentando, enquanto sistema conselhos né, ah, e as outras entidades envolvidas, os núcleos formadores do sistema conselhos, a ABEP, Estamos tentando negociar a inclusão no marco regulatório de dispositivos que deem conta das especializações em serviço, que abarque esse universo do trabalho. Né? E aí tentando criar algum dispositivo de especializações do trabalho. Historicamente, tem três dispositivos. Tá? O primeiro deles é quando se cria uma especialidade nova. Então, tem um dispositivo de reconhecimento por experiência. Então, o sujeito comprova que já é experiente naquela área e tal. Isso é um dispositivo ah, que diz respeito a quando se cria uma nova especialidade. Então, para poder abarcar pessoas que já vêm trabalhando naquela área. O segundo dispositivo é por concurso. Então, há uma prova, ele submete essa prova, comprova ah, alguns anos de experiência e ah, é, lhe é concedido, sendo aprovado na prova e comprovando a documentação, lhe é concedido o título de especialista naquela área. E o terceiro caminho é por credenciamento de instituições ah, formadoras, né, que a gente chama de núcleos formadores. Esse terceiro caminho, neste momento, nós estamos com uma liminar impetrada pelo Ministério Público Federal, nos impedindo uh, de credenciar novos cursos uh, para concessão de títulos de especialistas. Então Vamos tentar audiências públicas, tentar audiências junto ao relator uh, e junto aos coordenadores responsáveis para poder avançar nesse diálogo. No nosso entendimento, a discussão das especializações não pode ficar restrita aos concursos. Ficaria muito frágil esse tipo de certificação. Né? Então, nós temos que pensar estratégias coletivas, conjuntas, para dar conta dessa questão. Além de trocar opiniões referentes aos títulos, os profissionais deram sugestões e apontaram vários caminhos em relação à profissão, formação e direção legal. Eu acho que o debate de hoje foi muito bom, porque congregou diferentes pessoas com diferentes momentos e diferentes entidades representativas da psicologia e só demonstra que esse é um problema importante, que nós temos que encarar de frente, que nós temos que congregar as pessoas, nós temos que trazer mais pessoas para esse debate e temos que fazer um esclarecimento para a categoria de uma maneira ampla, para que as pessoas possam entender exatamente quais são as intenções do Conselho Federal de Psicologia na qualificação profissional. Para falar em especialização, a gente tem que falar numa graduação. Uma formação básica do profissional de psicologia seria feita em cinco anos, num curso de graduação. É, e ela tem um caráter e um perfil generalista. O que significa? Significa que dentro desses cinco anos ele vai conhecer todos os sistemas teóricos é, que sustentam a profissão e exercer é, em partes mais é, superficiais, mas de uma forma assim mais elementar, não é superficial, a graduação, os estágios em diferentes campos de trabalho. Então, esse seria o perfil da graduação. Como nós defendemos um perfil generalista para a psicologia, exatamente porque é uma área de conhecimento, de profissionalização diversa e plural, a gente dá a condição de um aprimoramento de estudos e um aprimoramento profissional para depois da graduação. Por isso a gente está chamando de especialidade aquele campo de formação que vem depois da graduação.